Pra baixo Faz isso Pra ficar pra baixo É, fala o comando de não Você vai dar ré Depois do salto O seu objetivo, não Depois do salto Gameplay, entretenimento e diversão Você só encontra aqui Eita, eita Eita Eu tô olhando a bola, eu tô... Também eu fico olhando tá a bola, assim. é só ver uma que eu aí teu eita Eu tava olhando a câmera do Rafael também que só eu caio também nesse cu, hein? Puta que pariu É que você é a um passarinho, não Migo Tu não é um passarinho, mano então tá, foi bom, pô Aí, eu passei passarinho Ah, porra, entregou, hein Puta, me bateu Aí, ah, você entregou, Dennis Ah cara, eu tô entregando pra caramba Deu? <risos> claro porque eu... Não ah. entendi, cara Vou jogar lá pra esquerda, cara Eu só tirei e fiz o gol o Que é isso, cara? Tu até de mim, amor Ah, tamo jogando... Ah, passei ah, tá... direto ah, uh! que merda, veio o outro. Uh! Mano, cara, <risos> vai tomar no cu, cara. Tô vindo dando cambalhota pra tirar essa bola, ó, sobrando. Ó. Dennis. Não, toca, meu irmão. Deixa a Ô, porta toque. contigo. Entendeu? Pulou, botou... Aqui, pula. <risos> Depois que você pular, você vai andar pra trás, quando você estiver no ar. E aí o seu carro vai ficar com a parte de cima pra baixo. Aí, faz oh. merda. Não, o cara jogou lá pro outro lado, mano. Mandar uma porra pra frente rápido. Eita! Porra, <risos> a Emma esfregou merda. Não, esfregou foi merda de pra na passa. cara dos moleques. Ó, calcula Não, não puxado, não consigo chegar, ó. Cara, Ah, vai pra porra, mano. Ah lá, não deu save, eu tirei. Calma, é uma tem uma linha um... na frente do gol, você já viu? Então, mas eu tava grudado no não. gol não, não, não, não, não, não, não, não. Ah lá, tirei de novo Nem é, eu estirar pra essa defesa Tudo calculado Tá pensando que é o Kender né? É o Matisse tira, tira, tira, tira Nossa Caralho Caraca, sem turbo Olha ah, o cara caiu em cima do turbo, mano Boa Maxi, levanta, levanta. Meu Deus, cara. Ah. Porra. Mentira, cara. Não eu, um eu não esperava que tu ia fazer um bagulho desse. Caraca. Que eu não esperava que tu ia fazer um bagulho desse. A bola subiu, eu consigo só dar um pulo batendo no teto do carro. É mal Caralho, vai ficar trolando o bagulho Caralho, tirei geral, velho, vai tomar, faz gol, porra Mulher, Mulher filho da hora do seu mano Ele é ia tirar tá, tava sem internet também, fica me atrapalhando, cara Às vezes eu vou bater na bola, cara já bateu é do Eita Tem é a passarinho